Oi galera, meu nome é Fernando Silva e o meu é Aline Santana. Hoje nós vamos fazer uma tag que chama verdade ou mentira. Essa tag vai funcionar da seguinte forma, eu vou falar uma verdade ou uma mentira do meu passado e aí eu vou ter que acertar se é verdade ou mentira. Quem errar vai ter que comer uma pimenta, ou a cebola, ou comer farinha ou o, o, o ovo na, na cabeça quem perder esse desafio, além de tudo isso, ainda vai ter que tomar banho de água gelada no final do vídeo. Isso é uma coisa que eu não quero, então você vai perder. É uma coisa que ela odeia. Vamos tirar Jaquempo. Jaquempo! Jaquempo! Jaquempo! Primeira. É verdade que quando eu tinha 12 anos, eu sofri um acidente e fui atropelado drasticamente. Sofri um acidente mas fui atropelado. É verdade isso? <risos> eu você já tinha falado alguma coisa disso, mas eu não sei. É verdade isso. ou é mentira? Uhum. Drasticamente não, né? É verdade. E eu até desmaiei. É verdade. É verdade? É. É. é. Hey! É verdade que, quando eu morava em Catanduva, pedia pro Nono, que era meu bisavô... Você mora em Catanduva? Mano, você não sabia que eu tinha morado em Catanduva? Se ela faz, se fizesse a pergunta, é verdade que eu morei em Catanduva? <risos> Puta, eu, <risos> eu nem ter um... falado isso! Ela mora em Catanduva. Oh, é verdade que, quando eu morei em Catanduva, eu pedia para o Nono, meu bisavô, pegar a bolinha preta, que para mim era considerado a uva. Verdade. <risos> Verdade? Verdade. É mentira, não era uva, era <risos> <Puta> a que <risos> uh, uh, uh, uh. Deixa eu ver o que eu vou escolher para você. Não. <risos> Você está com fome? Estou bem, tô fome. Não. Você vai ficar com fome agora. Você sabe que eu vou escolher. Não, escolhe. Que delícia! Que delícia! Que delícia! Come inteira! Tem que engolir? É, tem que mastigar o bagulho. De verdade? <risos> não fomenta, <não. risos> Você tá com vontade de vomitar de verdade? Toma. Por que? Você não gosta de vomitar, não? <risos> Mas é ardida? Não, não mastiguei. Ah, seu filho da mãe. Você tá fazendo esse drama todo e não mastigou ainda? Mastiga, direito. Vai, mastiga. Mastiga tudo. <risos> que legal isso. Que droga, eu devia ter falado para você comer a pimenta toda. <risos> Come tudo. Bom, <risos> já não precisa comer inteira. Não precisa comer inteira. Ei, ei, ei. <risos> não precisa comer inteira, então. A ah, ideia eu estou É verdade. É verdade que o meu primeiro cachorro é, se chamava Lobo e eu gostava muito dele. É verdade. Mentira! <risos> Meu primeiro cachorro chamava Tico, o lobo ele veio depois. Ai, ah, que pilantra! <risos> você foi pilantra agora! Foi Mas você assistiu não, o lobo? Não, não, foi o primeiro cachorro. Ah, pilantra! <risos> primeiro foi o Tico e a Lully foi a primeira cachorra. A cachorra foi a Lully e o Tico foi, foi o, lobo, o cachorro. E o lobo, eu tinha 15 anos quando tinha um lobo. E não foi o primeiro, eu já tive uns 3, 4 cachorros antes dele. Então não foi o primeiro. Ah. Só o primeiro. Ai, você vai fazer eu comer pimenta? Ah, não acredito. você acredita. tem que comer pimenta, e eu vou ficar, né? É ruim muito? Come aí, é gostosinho. <risos> eu, vou, eu não vou vomitar aqui nem ah, Vai, mastiga, bota tudo na boca. Vai, vai, vai tem que contar. aqui. Quer massagem? Não. <risos> Uma Olha, massagem a 10 minutos. Eu não, não quero saber, <risos> bota. <risos> eu não vou comer inteiro, você não comeu. Não, muito. mas você que... Mastigar. <risos> é meu... Uau. Uau. Come tudo! Foi, foi Mas, o mais suave sou, só, só, só, só, só isso! Hum. Bom. É verdade que o menino mais novo que eu fiquei tinha a mesma idade que eu e fazia aniversário no mesmo dia? Mentira! Verdade! <risos> <risos> <risos> <risos> <Puta que> pariu! <pavirinha>. É <risos> verdade! O menino mais novo que eu fiquei, ele... Ele tinha a mesma idade que eu e fazia aniversário no mesmo dia. Tinha a minha idade direitinho. Filha da puta! <risos> Vamos ver que que o que, que, nasceu que o você viamento? vai comer. O que você vai comer? <risos> Machiga. Tô, já pega o pote que você é fraco. Tem que mastigar, mastiga de verdade, com gosto. Hum, que delícia! Ser... <risos> Para de ser mole, Fernando. Nossa, você é muito mole pra comida Tudo fica querendo vomitar Não, tudo aqui, Fernando, bota, chega E chega. morreu A gente teve que dar uma pausa, porque o Fernando passou mal por causa da cebola Agora vamos continuar é Mentira isso aí, gente ah, Mentira? Mentira, eu passei mal Passou mal, quase... Agora, agora eu vou fazer a... a vou falar a ver se é verdade, mentira pra ela É verdade que na escola onde eu, onde eu estudei tinha um corredor da morte, né? E um dia nesse corredor da morte eu fui chutar um menino e eu chutei a parede que ele a perna. É verdade. Verdade. <risos> é verdade. É verdade. Mentira, foi o dedão do pé <risos> no pé. Ai, que mentira! que foi o do pé, gente, não foi a perna que eu quebrei. Ah, isso ele foi pelo traje, gente. Não, eu quebrei o dedão do pé, não foi a perna. eu falei pra você que foi o dedão do pé. Claro. Você que não sabe, a cebola comeu. A cebolita vai comer a cebola. Vai. Mais Mas bem. eu odeio cebola, você sabe disso. E eu adoro cebola, vocês viram. Não, Nossa, essa parte não. <risos> não, não, vomitou, não, não. você, não, não. Vomitou, você não, não, não. vomitou toda Bota a sua? A cebola toda. Você vomitou toda a não, sua, não, Fernando? Não quero saber, nessa parte não. Bota a cebola toda na boca que é cebola aí? Mastiga cebola. Não, sente o uh -huh. Eu não vou comer tudo também. Não, mastiga cebola. Se, se aguentar tá comer, come. Se não vomitar, come. Não come. Come, mastiga. Hum, gostou. Mastiga? Mastiga a cebola. Não, mastiga, mastiga. Não, mastiga cebola. Mastiga. Aí. Fala de mim, mas não aguentou nada também. É verdade que para eu não sair da cama meu pai falava que o Frank estava debaixo da cama pra não sair, ele voltava a medo. É verdade? Mentira, era o bicho-papão. Ele falava que né? estava <risos> debaixo da Não era pra distância. Era, é... era... era mentira, é mentira, só que não era o bicho-papão. Eu falei que era mentira. Era bicho <risos> não era o bicho-papão. É, eu sei que não era pra questão. Era o. Era o. o, o a música e não, não era a música Era o tá tá do saco. Não era, não, não, não, não, não, só. era o brinquedo assassino. O brinquedo do Chuck. Era o Chucky. Eu morri de medo dele. Eu sabia dele. que não era o Fakistávio. Teu de medo até hoje, pai. Não faça mais isso, pai. amor de Deus. Ai, me levei de <risos> todo, <minha> <risos> Droga! <risos> oh, Deus Vai, é sua vez agora, piloto. É verdade que, que eu tive uma luxação quando, quando andava de skate, que eu caí e aqui fez uma luxação que quebrou e destoncou o meu, meu cotovelo, quando eu o skate. Esse braço esquerdo, é verdade? É verdade. Mentira, foi o braço direito. Ah, meu! Cala a boca! Você é ridículo, Fernando! Você é patético! Olha o ovinho do Zezé! Não pode ser outra coisa? Vai. Não, não! Não, com cuidado, pelo amor de Deus! Quer tomar? Não. Quando eu era pequena, eu era balão de gás hélio Na verdade, eu mentira verdade. Filha eu já tô... Você hum! <risos> tá descobrindo o meu olho dentro do meu Acertei. olho. Acertei? Acertou. Me <risos> <aqui>, que ficava. ficar... <risos> pra eu não ver se não, se eu funcionava. o é berreiro porque ela tinha comprado comprar pra mim. Eu não queria a boneca do nada, eu queria balão de gás hélio <risos> Vez, é verdade que quando eu era criança, a brincadeira que eu mais gostava era esconde-esconde? Brincadeira, um negócio desse. Você né? tem que fazer uma pergunta ridícula nessa. <risos> tem que assumir essa verdade. Você de brincadeira. É verdade não. que a brincadeira que eu mais gostava quando eu era criança era esconde-esconde? Mentira. Hum? Mentira. Verdade. Eu gostava. Ah, você tá mentindo, era pega-pega. Eu sei que era. Não é. Era pega-pega. Era esconde-esconde, pega -pega. gostava Brincadeira. Agora vai comer uma farinha bem gostosa da né, farinha. Olha a farinha gostosinha. Vai comer toda a farinha, hein? Não, toda não. Vou comer uma colher só. Tá, então, então deixa eu colocar uma colher bem gostosa. Olha. Não, sem falar. Não pode falar, ó. Não fala. Filha <risos> da... Não fala, não ri! Mano, você sujou toda a minha camisa, olha! Mano, é o que você tá fazendo com a minha calça? Não, eu tava com medo! Eu fui enganar! O que você fez com a minha camisa? Minha calça, olha! Ah, eu não tava com medo, olha Acabou? Né? Acabou não. Gente, então, é, aconteceu um problema aí com a nossa câmera, eu já errei a questão e já tomei uma ovada na cabeça, ó, como vocês estão vendo aqui o ovo na cabeça. Foi a, a pergunta que ela fez foi a... É, foi o que que você falou? Que ela tinha batido com a colher de pau na cabeça do de irmão dela quando ela era pequena. É, eu falei, eu falei, eu falei, eu já bati com a cabeça de pau. Não. No... <risos> não. Com a colher de pau. Eu já bati com a colher de pau na cabeça do meu irmão? Fernando falou, já. Só que eu falei, não. Eu bati com a vassoura, não com a colher de pau. Porque quem batia era minha mãe. Mentira, minha mãe não batia. Foi isso que, que aconteceu. Isso. Aí eu dei uma ovada nele. Isso. Só que minha câmera, linda, maravilhosa, não registrou não, o acontecimento. E por isso que eu tirei a camisa, porque minha camisa encheu é de ovo, gente. E como ele já tomou ovo na cabeça, ó, a <risos> gente não vai dar outra ovada nele, né, meu Bom, gente, como a Aline perdeu é, a brincadeira, agora ela vai tomar um belo de um banhinho de água gelada. E aí, Aline, o que você está achando disso? Não, legal. <risos> Quer massagem? Não, só vai tomar de água gelada. Perdeu a aposta. 10 minutos. Vai. 15. Liga. 20. Pode ligar? 30. Pode ligar? Entra tudo o corpo todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 1. Se vocês gostaram, clique em gostei. E se vocês curtiram demais, se inscrevam no canal para ter autorizações. Segue a gente no Facebook, no meu Instagram, no Instagram do Fernando, que eu vou deixar o link aqui embaixo. E é isso, gente. Um beijo. E até, e até, até o próximo, próximo vídeo. vídeo. Tchau.